Belíssima prova, talvez uma das mais disputadas das águas abertas até hoje, e até destacada, eu vi uma coluna muito boa do Daniel Takata, que escreve para o blog da Swing Channel, que fala que foi a prova mais uh, disputada, né? mais acirrada das águas abertas. E foi realmente apenas três segundos separando o primeiro do décimo, da primeira décima colocada. A alegria não foi completa, porque para nós a Viviane não classificou, e fez uma, uma prova muito bem feita. Os 10 quilômetros, uma prova com mais de 60 nadadores, disputando um circuito de seis voltas com 1.600 metros, e o que se viu foi uma prova extremamente acirrada, disputada o tempo todo, muito confronto, muito conflito. Um, grande parte da prova foi liderada pela francesa Lara Grangeon, que eu acho que foi, entre todas as participantes, aquela que teve que mais controle, mais confiança durante toda a prova. Ela acabou na quarta colocação e classificou. Ela não só classificou, como representante da França entre as 10 primeiras colocadas, eliminou a chance daquela que era a atual bicampeã mundial da prova, nadadora que quase foi medalha, acabou sendo desclassificada no Rio 2016, a Aurélie Miller ficar de fora. Ela chegou na 11 colocação, só entravam, a única chance de entrar duas nadadoras por país era essa. As Franças só conseguiu botar a Lara Grangeon e deixou a Aurélie Miller fora, a Aurélie fora está fora, inclusive, da Olimpíada. Os dez classificados na prova, apenas dois países conseguiram dois, duas nadadoras, Estados Unidos e Alemanha. E do, das quatro, dessas quatro nadadoras, apenas a, a Ashley... Perdão, a, a Haley Anderson é uma nadadora mais veterana, vai para a sua terceira Olimpíada, ela que foi vice-campeã uh, olímpica em 2012, uh, vai para a sua terceira Olimpíada. As outras três, as duas alemãs e a Ashley Twitch vão disputar a sua primeira Olimpíada. É, no, um, fazendo até uma comparação com o pódio, que foi para uh, o Campeonato Mundial de Budapeste em 2017, das quatro meninas que foram para o pódio, porque a Ana Marcela empatou em terceiro lugar com a Ariana Bridge. dessas quatro, apenas a Ana Marcela entrou no top 10 dessa vez. A Aurea Miller ficou de fora, ficou em décimo primeiro. A Samanta Nevalo ficou mais para trás ainda, ela tinha sido vice-campeã. E a Ariana Bridge, que tinha empatado em terceiro lugar com a Ana Marcela, ficou até atrás da Viviane Unglut. Campeã da prova foi a Xinxin. -Xin, que fez uma prova muito equilibrada, talvez das 10 primeiras colocadas, foi aquela que fez uma prova mais conservadora, a Xixi nadou o tempo todo atrás, até tá olhando aqui os, os parciais da é, e ela só tomou realmente, vamos dizer assim, o, o, o ponto de, de, de ataque da prova nos últimos 30 minutos de prova, até então ela estava numa posição muito controlada lá atrás e soube atacar, e no final da prova, que foi um final de prova muito acirrado, ela levou uma vantagem, porque ela nadou de lado, ela ficou exatamente do lado e ela nadou sozinha, enquanto todas as outras brigavam para esse final. Então a Chinchinha, além de ter feito uma prova muito conservadora no início e atacar nos últimos 30 minutos, ainda teve essa vantagem estratégica no final, que ela ficou de fora do ataque. Não tem como você prever isso, porque às vezes pode ser que você esteja no meio e não tenha esse ataque, você leva vantagem. Mas, por exemplo, uma das que foi afetada por este ataque dos últimos metros foi a Ana Marcela. A Ana Marcela tem um determinado momento, quando faltava ali entre 300 a 200 metros de prova, ela tá na frente, dá para você notar que a Ana Marcela está na liderança, e você vê que tem um determinado momento que a Ana Marcela leva uma pegada, uma puxada, que é normal, viu, gente, isso faz parte do, do, da prova e ela perde um pouco e quebra o ritmo dela. E, no final da prova, a Ana Marcela realmente perde a chegada, né, ela não a encontrou, opa, passa ela, não encontrou assim, não foi aquela chegada cirúrgica que ela sabe fazer muito bem, que você entra no nado e, e faz o toque, não foi, dessa vez ela teve que voltar e aí perdeu pelo menos uma ou duas colocações, poderia ter sido terceiro ou, ou quarto, mas jamais teria ganho a prova da xinxin, -xin, porque a xinxin -xin estava mais à frente, até ganhou com uma certa facilidade. Com relação à Viviane, acho que fez uma prova para mim estrategicamente perfeita, pra, foi até melhor prova que eu vi de Águas Abertas a Viviane fazendo, isso mostrando extremamente bem treinada, porque para fazer a estratégia que ela fez ela tem que estar tá muito bem preparada, estava. Faz uma prova controlada no pelotão do meio, entra no pelotão da frente, vem crescendo, mas aí havia muita gente na frente, então por esse muita gente na frente ela não conseguia evoluir, ela estava bem, mas ela não tinha o espaço para crescer. E aí, por esse não ter esse espaço para aquecer, ela ficou no bolo e acabou ficando ali. Apenas oito décimos separaram a, a Viviane de uma classificação olímpica para a prova dos 10 km Terminou na 12ª colocação, um belo resultado, mas não ganha a vaga. Né? Ela ainda nada a prova dos 5 km, E depois dos 5 km você pode ter certeza que a Viviane vai focar na prova de 800 metros nado livre e nos 1.500, tentando a vaga das duas provas, fazer o índice e quem sabe até chegar a uma final olímpica nos 1500. Ela já tem o índice A dos 1500, mas você sabe pelo sistema de classificação da natação brasileira, ela, essa, essa marca ela vai precisar fazer na seletiva que é no Troféu Brasil do próximo ano, em abril de 2020. De qualquer forma, você já começa sabendo que tem a marca, você já entra num outro ritmo, né? Seria ótimo tê-la na Olimpíada, na prova de águas abertas e na natação, mas Dessa vez não foi. A prova, como eu disse, muito disputada, uma prova muito bem equilibrada. Xinxin Xin ganhou a prova, a americana ficou em segundo, a Rachelle Bruni também foi outra que fez uma prova mais equilibrada. Nunca esteve assim no, na frente, mas teve o tempo todo no pelotão na frente, diferente da Xinxin. Xin. A Xinxin Xin realmente foi quem saiu lá de trás, guardou tudo. A Xinxin Xin só apareceu na prova nos últimos 30 minutos de prova. E, e águas abertas ele tem um, um, um fator muito interessante em relação a águas abertas. É o fato de que é um esporte no qual a atual bicampeão mundial da prova termina em 11o e a atual campeão olímpica da prova termina em décimo lugar. A atual a, a medalha de bronze do mundial termina em 13o lugar. Enfim, é, é, isso só acontece em águas abertas. Eu até é, conversando hoje disse disseram para mim que talvez aconteça também no ciclismo, pode acontecer no ciclismo talvez no destrado no BMX, os BMX que são só oito que disputam, mas o, o, os, os melhores jogadores de BMX sempre estão na final, eles não ficam na eliminatória. Na, no, no ciclismo, naquelas provas de, de Grand Tour, aqueles, aquelas, aquelas competições europeias, onde tem as equipes, as equipes protegem o atleta, ele consegue chegar lá. Né? Nas águas abertas não tem, então, águas abertas você pode ter um cara que é campeão mundial, que é, o, que é campeão olímpico, que pode ficar lá atrás, e não tem nada de absurdo, é realmente algo que que acontece na modalidade, deixa ela mais interessante. Uh, Ana Marcela vai para sua terceira Olimpíada, acho que muito bem preparada, a Ana Marcela uh, poderia ter ganho a prova, eu até em determinado momento ali, quando faltava aqueles 200, 300 metros, eu achei que ela iria ganhar a prova, mas a coisa acaba não saindo uh, da forma como tem que sair, Qual, eu, como ela não conseguiu crescer, ela não conseguiu se afastar da, do grupo, muitas meninas atrás delas e tocando nela, aí você não consegue fluir, e ainda teve o erro técnico da chegada, e foi um erro que acabou pelo menos uma ou duas colocações ali afeta, e você, num nível desse, você não tem como errar, é, classificada para a terceira Olimpíada, o Brasil está garantido, é a primeira atleta das águas, não só das águas abertas, mas a primeira atleta dos esportes aquáticos do Brasil garantido para 2020. Um dia de descanso para as águas abertas, amanhã volta todo mundo para a piscina, para a piscina não, para a piscina mesmo, até porque as condições continuam sendo extremamente... Fáceis, né? Um, um mar parado, 23 graus, de temperatura agradável, para as condições de águas abertas, perfeito. A organização foi boa. Eu achei as, as boias pequenas, as boias eu achei pequenas para um campeonato mundial, eu acho que tinha que ser um pouquinho maior, mas não mais. Amanhã volta todo mundo e para a emoção, os 10 km masculino vai ser ainda mais disputado, que são, se na Águas Abertas do Feminino for mais de 60 nadadoras no masculino são mais de 70 nadadores, prova disputadíssima, fortíssima, muito apito, você vai escutar muito apito na transmissão, porque é exatamente os, os árbitros tentando orientar os seus atletas para se afastarem, né? muito contato, é, a, eu, eu, me, eu me lembro assim de cabeça, eu me lembro que a, que a Samantha Arevalo levou um cartão amarelo, o cartão amarelo normalmente é quando o atleta fica em cima do outro, dá uma puxada, uma coisa assim, e quando leva o cartão vermelho, que não aconteceu, é quando você, é, der uma expulsão, uma infração um pouco mais... Grave, que você acaba afetando na loura até mesmo uma agressão, aquela uma coisa, que você leva, pode levar o vermelho direto. Amanhã, hoje não tem nada, hoje se descansa, a águas abertas está em descanso. Amanhã tem os 10 km, no dia seguinte, o 5 no feminino, depois a prova de revezamento misto, e por fim os 25 km. São quatro dias consecutivos de prova de águas abertas. A gente volta amanhã. Até lá.